Você sabia que pode curar qualquer doença facilmente? Basta colocar sua atenção constantemente, diariamente, na região do corpo que apresenta algum problema. Geralmente há ali alguma energia condensada, presa, congelada de um determinado sentimento que originou a doença. Coloque a mão na região afetada e pergunte qual sentimento está provocando a doença, pergunte ao seu corpo onde ele guarda a energia do medo, da raiva, da frustração ressentimento, pergunte ainda de que cor precisa para dissolver o sentimento bloqueado, depois pergunte onde guarda o amor, a alegria, a abundância e tudo mais, e expanda para todas as células do seu corpo lembre-se que tudo é energia a doença é energia a saúde é energia a pobreza é energia a abundância é energia a prosperidade é energia podemos mudar qualquer coisa alterando a energia qualquer doença é uma energia que não foi liberada apenas isso ressentimentos profundos Mágoas guardadas por muito tempo geram doenças sérias e complicadas, como por exemplo o câncer. Quando você abre e dissolve um cenário corporal com o poder da consciência, dando atenção, ele o transforma completamente e altera o modo como o corpo percebe a realidade. Quando você iniciar esses fantásticos diálogos com o seu corpo, saberá que ele guarda os segredos da alma tudo o que acontece com o seu corpo estabelece um diálogo com a alma que tudo permite ama e conhece a alma utiliza o corpo como um instrumento de evolução cada doença ou acidente envolvendo qualquer parte revela que o corpo precisa voltar para o equilíbrio o corpo sussurra e depois fala e por fim grita sua verdade até que de algum modo começamos a prestar atenção à mensagem daí vem a doença a doença não fará mais parte do nosso repertório de crescimento e evolução esse pequeno exercício os ajudarão a entrar em contato com sua alma seu ser suas questões sua verdade. Você é divino, é perfeito, é tudo de que precisa, mas precisa trabalhar em si mesmo, sem demora, sem desculpas, ou seja, tudo é para ontem. O exercício proposto não tem nada a ver com reiki ou com fé, ele tem a ver com sua alma e sua verdade. Também não depende de fé ou acreditar na cura, pois ao entrar em contato energeticamente com a área afetada, consegue fazer a conexão com o sentimento que originou a doença. Neste exercício específico, você não necessita de nenhum mestre externo, é você consigo mesmo. Você sente a energia ou o sentimento que provocou a doença e sinta que está sendo dissolvido enviando a luz que seu próprio corpo solicitou. Os amados mestres sempre irão nos ajudar, não tenha dúvida disso. Mas chegamos no momento do nosso planeta que devemos aprender a curar a nós mesmos. Existe uma parte que compete a hierarquia de luz, outra compete a nós mesmos. Eles não podem e não vão sair por aí curando todo mundo, porque existe uma lição para aprender aqui. Isso é ser Deus em ação primeiro começa com você depois nos outros resumindo toda doença é isso falta de amor e atenção então você começa a se nutrir nutrir do que ela precisa no caso a doença vai enviando a cor que ela mesma pediu para ser libertada para ser amada para respirar novamente vai nutrindo clareando curando. Então você se torna um curador interno de suas próprias emoções, aflições, dores, sofrimento. A sua alma não está lhe punindo, está pedindo socorro, está pedindo que dê atenção àquela parte que você rejeitou porque não queria sentir a dor do sofrimento. A sua alma está ajudando você a renascer novamente. A cura vem da atenção que você dá a si mesmo. Um grande abraço a todos vocês.